Fala galera, beleza? É só dizer que tô aqui pra mais um vídeo no canal E hoje eu vim aqui explicar pra vocês, né, o motivo que eu sumi um pouco do YouTube E o motivo que eu parei, né, de fazer as lives Foi porque as lives que eu tava fazendo no Ponyton, algumas davam certo e outras não Porque, tipo, às vezes o pessoal colaborava e às vezes sim, né, e às vezes não E também veio algum pessoal, é... Tentando criar problemas, aí eu me afastei um pouco, gente, pra tentar, né, dar um tempo. Só que, tipo, eu tô pensando agora em voltar com o canal, só que eu tô tentando focar agora no nosso novo canal. Como vocês sabem, né, eu fiz um vídeo explicando o motivo de eu estar tá fazendo um novo canal, mas ainda vou continuar usando esse. E eu peço a ajuda de vocês. E pra não deixar esse canal parado, né, eu vou continuar fazendo as lives e minhas animações. E eu tô tentando fazer agora, começar um canal de gancho, só que também vou postar animação. O link do nosso canal vai estar tá aí na descrição, tá? Primeiro link, vocês se inscreverem lá. A gente tá tendo a, a divulgação de um amigo meu, obrigada. E tipo, gente comentem se vocês querem que eu poste, né, as novidades e né, babadas aqui do Animal Jam, né, que eu tô jogando muito. E, gente, eu adicionei muitos inscritos aqui. Todos sejam bem-vindos, gente, meu Deus. Ganhei muitos desenhos e obras dos inscritos e fanartes e agradeço muito, mano, meu Deus. Tipo, foi um presente de coração E tipo, gente, meu Deus Estamos com 93 inscritos adicionados Gente, meu Deus Obrigada a todos que me reconheceram aqui no jogo E vieram falar comigo, gente, meu Deus Muito obrigada, a vocês Espero que vocês estejam vendo esse vídeo Um beijo pra vocês, gente Bom, é isso Comenta aí, eu vou estar aguardando a resposta de vocês Também pergunto se vocês querem mais lives Ou também tô pensando em voltar em fazer lives, né De Minecraft, mas só em breve e aí eu vejo com vocês, né, gente? Comenta o que vocês acham.